Aula 8. Sensores 5 sentidos O homem conta com o respaldo de seus 5 sentidos visão, audição, olfato, tato e paladar para compreender o mundo ao seu redor. As máquinas também precisam de meios capazes de captar informações externas necessárias ao seu correto funcionamento. Conexões o Arduino oferece um conjunto de pinos que permitem alimentação, entrada e saída de dados. VCC, polo positivo, alimentação de 3,3V ou 5V. GND, polo negativo, alimentação de 0V. As saídas no Arduino podem ser digitais, apresentando valores de 0V ou 5V, ou analógicas apresentando qualquer valor entre 0 e 5 volts. E as entradas podem ser digitais, verificar se um botão foi apertado ou não, ou analógicas, verificar o valor medido por um sensor luminoso. Na maioria dos sensores há três pinos, dois pinos para VCC e GND e outro como saída digital. Sensores. São componentes que medem diversas formas de energia, como calor, pressão, movimento, luz e outros. Sua função é emitir um sinal que seja capaz de ser convertido e interpretado pelos outros dispositivos. Sensores de som Sensores de som possibilitam detectar a intensidade do som do ambiente. É possível regular o volume do som captado através de um pequeno parafuso em seu topo. Basta apenas girá-lo para aumentar ou diminuir a intensidade do som que se deseja identificar. Pode ser usado para ativar outros dispositivos através do bater de palmas, estalar de dedos ou qualquer outra forma que alterne a intensidade do som. Também poderá ser aplicado de forma criativa em estúdios de gravação, igrejas ou bibliotecas para solicitar o silêncio. Ou até mesmo montar um incrível equalizador musical. Enquanto a música toca, o equalizador acende acompanhando as batidas da música. Sensor de fala Usar a voz para interagir com as coisas ao seu redor pode ser muito interessante, como ligar e desligar luzes e aparelhos. Este reconhecedor de voz pode reconhecer 22 frases de comandos. Cada vez que reconhecer um comando, ele retornará um valor e o alto-falante conectado a ele repetirá o comando. SENSORES DE LUZ São responsáveis por detectar a presença de um determinado objeto por meio da manipulação da luz, não exigindo qualquer tipo de contato entre o sensor e o objeto detectado. SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL Um chip de alta potência faz a renderização de imagem, calcula, pesquisa e localiza os padrões de digitais salvos na memória. O módulo do sensor de impressão digital é normalmente usado em cofres, portas, celulares e até mesmo cartões de crédito. Acelerômetro Um acelerômetro é um sensor capaz de medir a aceleração de objetos. Ele pode detectar sua postura de movimento, como caminhar, correr, cair ou ficar parado. Aplicam-se os sensores de acelerômetro na indústria, na medicina, nas aplicações sociais e nas aplicações domésticas para monitorar os movimentos de diversos objetos. Ou como capinhas de celular com airbags, acionadas durante uma queda acidental, evitando danos ao aparelho. E até mesmo utilizando a quantidade de dados de sensores de outros smartphones para detectar tremores e notificar usuários sobre eventos sísmicos. Giroscópio O giroscópio é um dispositivo usado para indicar as mudanças de direção de um objeto em movimento. É muito útil como instrumento de navegação, pois ajuda a manter aviões e navios em seu curso. A placa combina três eixos de giroscópio e três eixos de acelerômetro, juntamente com um processador digital de movimento. Sensores giroscópios podem monitorar a orientação, direção, movimento angular e rotação. Sensor de gás. A tensão de saída do sensor muda de acordo com o nível de fumaça ou gás existente na atmosfera. O sensor emite uma tensão proporcional à concentração, disparando um bip ou piscando leds. Sensor de cores e gestos. O sensor de cores pode detectar uma ampla variedade de cores com base em seu comprimento de onda. Especialmente útil para projetos de reconhecimento de cores, como classificação, leitura de tiras de teste e muito mais. Em alguns modelos, também é possível detectar gestos e proximidade. Ele é usado em muitos telefones para desativar a tela quando alguém disca o telefone e a aproxima do ouvido ou para medir a intensidade da luz ambiente. Para a detecção de gestos, existem quatro fotodiodos que são sensíveis a diferentes direções para que possam detectar gestos complexos facilmente. Sensor de aproximação Existem diferentes tipos de sensores de presença que variam de acordo com o princípio de funcionamento. O sensor de distância ultrassônico é um dos mais utilizados. O princípio de funcionamento dos sensores ultrassônicos está baseado na emissão de uma onda sonora de alta frequência e na medição do tempo levado para a recepção do eco produzido quando esta onda se choca com um objeto capaz de refletir o som. Esse modelo de sensor de proximidade detecta objetos por meio da reflexão de raios infravermelhos. O sensor lança uma luz invisível e, no momento em que um material invade seu espaço, é calculada a distância. Sensor de linha Também conhecido como sensor IR é um dispositivo que detecta a luz refletida e é, portanto, capaz de diferenciar entre preto e branco ou claro e escuro. Sensor de temperatura e umidade. Esse sensor é ideal para detecção ambiental e registro de dados e perfeito para estações meteorológicas, ou sistemas de controle de umidificador. Sensor térmico. Um sensor infravermelho passivo é um sensor térmico que mede a luz infravermelha, que irradia de objetos em seu campo de visão. Todos os objetos com temperatura acima do zero absoluto emitem energia térmica na forma de radiação. Você pode até combinar vários dispositivos para atender aos seus requisitos específicos. Próxima aula. Aula 9. Atuadores. Metodologia. O curso de robótica passo a passo será disponibilizado de forma gratuita e permanente para todos os interessados, com ou sem conhecimento prévio.